A Justiça do Trabalho existe para pôr fim aos conflitos entre patrões e empregados. E vai além. Ela participa também de várias ações. Uma delas é a parceria com a Associação dos Magistrados do Trabalho, com o programa Trabalho, Justiça e Cidadania, o TJC. E a grande importância desse projeto é levar aos alunos de ensino fundamental, de ensino médio, as noções de trabalho, justiça e cidadania. Nós trabalhamos com alunos é, é, que já estão para entrar no mercado de trabalho e muitos já estão no mercado de trabalho como menores aprendizes. Entre as atividades, está a ida de juízes até as escolas públicas e particulares para falar de direitos e deveres de todos. Então nós queremos levar para a sociedade, é, através desse projeto também, a importância da justiça do trabalho na defesa das relações de trabalho. Em 10 anos... Várias escolas de Cuiabá, Juína e Rondonópolis foram beneficiadas com as atividades que acabam envolvendo toda a comunidade. Dessa vez, foi escolhida a escola professor Ranulfo Paes de Barros, em Cuiabá. É um projeto desenvolvido há alguns anos, que tem trazido muita coisa boa para todos. Nós participamos, juízes, membros do Ministério Público, defensores, advogados, que vêm aqui da palestra sobre variados temas, que são fundamentais para a desses direitos. E nós levamos a eles conhecimentos sobre direitos sociais básicos do trabalhador, sobre o menor aprendiz, sobre a, o trabalho infantil, o trabalho escravo, a, a maneira de erradicar. Achei importante porque a gente vai entrar agora na, no mercado de trabalho e a gente tem que saber os nossos direitos e o que fazer e o que não fazer. Durante alguns meses, os alunos vão conhecer a justiça do trabalho. Participar de concurso de redação e depois apresentarão atividades culturais, mostrando tudo o que aprenderam. Com isso ele aprende e ele sai dali como um multiplicador, sabendo dos seus direitos. Para a diretora da escola, um projeto como este transforma vidas. Tudo que pode agregar conhecimento, tanto para aluno quanto para professor e até mesmo nós enquanto instituição, né? Que A nossa função é essa, trazer conhecimento, né? E a gente conseguindo trazer isso, principalmente para os nossos alunos, é muito bom.